Não, não, não, não, não, meu querido, ela te superou, custou. Mas superou. Atirou força sabe-se lá de onde, pra te esquecer e parar de chorar. Ela ficou trancada meses dentro do seu quarto, pensando que a dor de te perder não passaria. Ela não se imaginava com mais ninguém além de você. Então não, não ressurge agora das cinzas como se fosse normal. Ela passava horas do dia se questionando, achando que era culpada pelo fim. A madrugada, então, era pura choradeira. A moça que você deixou, se perdeu na sua frustração. Estava perdida, sem morte, mas passou. Ela começou a sair do quarto, notou que a luz do dia brilhava forte e que precisava curtir. Começou a conhecer pessoas novas, passou a frequentar lugares diferentes, amadureceu. Hoje ela tem amor próprio, hoje ela é mulher. Conselho da Laís Oliveira hoje pra vocês, posso até estar errada. Que eu nunca estou errada, vocês sabem. Mulheres maduras aceitam o fim. Mulheres maduras aceitam que se não deu, não deu. Elas param de se questionar e chorar. Elas param de correr atrás. Apenas aceitam e reiniciam um outro capítulo de suas vidas. Então, querido embuste, não. Não venha no WhatsApp dela com esse papo de que ela tá linda. Não venha com essa história de sair com ela. Ela já está saindo, só que com outras pessoas. Inclusive, me desculpa, são pessoas mais interessantes que você. Então, por favor, não. O processo foi longo. E doloroso. É covardia você aparecer assim, do nada. Se você quer brincar, beleza. Mas vai pelo parque de diversão. Com ela não. Ela tem coração. E assim seguimos o baile. Gostosinho no azeite.